Olá pessoal, nessa aula de hoje a gente vai aprender como que a gente consegue fazer a análise de multivariado ou seja, a manobra de um experimento em esquema fatorial em DBC né? isso no R, tudo bem? para quem não se inscreveu no canal, se inscreva e compartilhe os vídeos aí com os colegas de vocês é, essa aula pessoal, ela é uma continuação da aula anterior né? na aula anterior a gente viu como que fica a análise de variância sendo feita por álgebra de matrizes, e aqui a gente vai ver como que a gente consegue fazer isso no R de uma forma muito fácil. É, eu estou enviando na descrição do vídeo um link onde a gente tem esse arquivo chamado dadosfat.txt que é o mesmo conjunto de dados que a gente utilizou no exemplo da última aula, que a gente vai usar também né, nesse exemplo aqui de hoje. É, iniciando, né, vamos vir aqui dentro do RStudio, é, vou abrir aqui um novo script, Dentro desse novo script, como sempre, vou apagar a memória do R, vou escrever remove list igual a ls, fecha parênteses, vou indicar qual que é a nossa pasta de trabalho, né? que nada mais é do que essa pasta aqui onde tem esse arquivo txt, vou colar aqui entre aspas, Vou inverter todas as barras de direção para não dar um erro, então seleciono aqui a barra, barra virada à direita ou que fica virada à esquerda. Né? Substitui todos, ok, substituiu. E vamos abrir nosso arquivo de dados, né? então o que é objeto chamado tesão igual a li, ponto, tabela abre aspas, aqui dentro nós vamos colocar esses dados fat.txt, vírgula, cabeçalho igual a verdadeiro, ctrl Enter. Então nós temos aqui a nossa. Análise, ou nosso conjunto de dados. Para a gente conseguir analisar esse conjunto de dados, né, nós vamos inicialmente ativar um pacote chamado multivariate analysis. Então, vou dar um Ctrl, Enter, a gente consegue ativar o pacote e nós vamos utilizar uma função chamada manova. Né? Eu vou colocar aqui interrogação manova, só para a gente ver o manual. E aqui, pelo manual, a gente vê direitinho como que a gente consegue utilizar essa função. É, nós precisamos apenas carregar um conjunto de dados, né, um objeto contendo os nossos dados, e indicar qual é o nosso modelo, qual é o nosso delineamento. Esse conjunto de dados é um objeto do tipo DataFrame, né, ou do tipo Matrix, Sendo que, se nós utilizarmos modelo 1 ou o modelo 2, que seria o DIC ou o DVC, esse nosso conjunto de dados tem que ter nas suas duas primeiras colunas de tratamento, na segunda coluna repetição ou bloco, e na terceira em diante as nossas variáveis respostas. Nesse caso, é, se for né, 3, que seria o DQL, eu teria que ter linha na primeira coluna, é, ou melhor, tratamento na primeira coluna, linha. É, depois coluna e depois da quarta coluna em diante as nossas variáveis respostas se for 4 ou 5 que é o nosso caso aqui onde a gente tem um experimento em esquema fatorial duplo né o NDBC nosso conjunto de dados tem que ter na primeira coluna fator A, depois fator B depois identificação indicação de repetição né, o bloco, se for o no caso e da quarta em diante as nossas variáveis respostas que é a forma como a qual a gente tabulou aqui né Fator A, fator B, bloco e da quarta em diante as nossas variáveis respostas. Então, só vou precisar escrever aqui uma nova, abre parênteses, colocar o nosso conjunto de dados, que é o desão e vamos colocar o nosso modelo igual a 4, ou melhor, igual a 5, né? Seria 4 se fosse em DIC. Vou dar um CTRL, ENTER, e aí nós já vamos ter aqui todas as nossas análises. É, Para não ficar que ele picou aqui, eu aumentei aqui né a janelinha do console, vou dar outro ponto, enter, beleza. Então nós temos aqui a nossa análise. né é, Acaba que eu coloquei errado, olha só, aqui a gente é rebator A, fator B, A vezes B já colocou o resíduo. Né? Ou seja, nosso design, que a gente colocou como seno 4, seria se fosse em DIC. Né? Nosso experimento foi em DBC. Deixa eu mudar lá, vou colocar modelo igual a 5. 5, CTRL ENTER, ótimo. Agora a gente já tem aqui a nossa análise de variância multivariada. É, como sempre, nós vamos comparar essa estimativa que a gente chama de P-valor com o nosso nível de significância. Quando ele é menor do que 0.05, se eu quiser fazer a análise ao um nível de 5% de significância, né? sendo menor que 0.05 é significativo, tudo bem? É, é bom lembrar que aqui está aparecendo esses valores para a gente potência de 10. Então, isso daqui é 0,45, ou seja, não significativo. Isso daqui é 0,0006 vezes né? 3, ou seja, bem menor do que 0,05. Então, a gente pode afirmar que a gente teve significância né, dessa fonte de variação associada ao nosso fator B. Aqui para bloco, né, deu 0,13 arredondando, né, então não significativo, 0,27 não significativo. Então, eu poderia afirmar né, que a gente teve significância aqui apenas para o fator B, ok? Isso para o teste Pillai. Se nós formos considerar aqui o teste Wilk, isso a gente vai ver aqui fator B, né, 0,49, 4,9 né, é 10 a menos 1. Isso daqui é maior que 0.05, não significativo. Isso daqui foi significativo. Aqui foi não significativo, não significativo também. Maior que 0.05. No caso do Hotelling, se nós formos prestar atenção, a gente vai ver que não significativo, aqui foi significativo. Aqui foi não significativo, não significativo. Pelo teste de ROE. Aqui foi significativo, então a gente teve significância para o fator B. Teve significância para blocos, blocos, né, que deu 0,046, que é menor do que 0,05. Então foi significativo. E a nossa interação aqui também foi significativa. Então a gente consegue ver, ou melhor, deu 0,07. Né, 0,07 é não significativo. Então blocos, por exemplo... Deu para todos os outros testes, né? tinha dado como sendo não significativo, para o teste Roy deu como sendo significativo. Né? Como a gente já falou, esses testes de pós, teste Villay, Wilkes, Hotel, Roy, eles variam de né? acordo com a taxa de erro do tipo 1, taxa de erro do tipo 2. Okay? É, e, consequentemente, é. A, os resultados que nós vamos ter, as conclusões, elas podem ser diferentes, tudo bem? É, então é isso, pessoal, a gente aprendeu aqui como que a gente consegue fazer uma manobra de forma muito fácil aqui no RStudio. É, fique de olho aí que sempre, sempre, a gente está postando várias aulas associadas à Estatística, né? a análise de imagens, então sempre, sempre vai ter muita coisa legal aí no canal. Até a próxima aula!